Sou o Frei Paulo Eduardo Miller, quero dar um grande abraço e parabenizar o Frei Malone Rodrigues por esse dia tão especial da sua vida, do seu aniversário. Que Deus sempre esteja presente na tua vida e que São Francisco lhe mostre, lhe inspire a forma de viver a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem e um abraço.